Olá, eu sou a Daniele Francisco, sou formada em Letras e Administração Pública pela UNESP de Araraquara e atualmente estou no gospel aqui da UFSCar. A minha pesquisa é na área de Política Pública em Economia Solidária de São Carlos. <SILENCIO> Em 2011, eu entrei no Numea que é o Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da UFSCar. E tive a oportunidade de participar do movimento de economia solidária, do fórum, do conselho. E em 2021, eu entrei no NUPER, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, pelo projeto do NEA, que é o Núcleo de Extensão em Agroecologia. Foi um projeto financiado pelo CNPq. Entrei para fazer a gestão de projetos e apoio as atividades que o Núcleo Desenvolve. Em 2021, o NEA organizou o curso de Agentes Populares de Agroecologia, o curso de ATER, que teve alcance nacional. Então foi bem legal a gente organizar esse curso e outras atividades que a gente organiza. Tudo isso para falar a diversidade de membros né do NUPER que a gente consegue agregar no, no núcleo. No MUMERCOSOL também tive a oportunidade de dar apoio às feiras de economia solidária, onde o assentamento de Santa Helena e o Capão das Antas também participam dessas feiras. Então foi bem legal também trabalhar com os produtores da agricultura familiar aqui de São Carlos. A minha pesquisa, que é na área de Política Pública em Economia Solidária de São Carlos, tem a ver com toda a minha trajetória desde a administração pública até a entrada no NUME. Na verdade, eu entrei no NUME, eu gostei né, do tema de gestão de projetos e também da Política Pública em Economia Solidária. E o Nuper também tem tudo a ver. O NUMI, EcoSal e o Nuper né, tem esse entrelaçamento de assuntos, porque também a Economia Solidária agrega os produtores rurais aqui de São Carlos. E O Nuper também a gente está trabalhando diretamente com eles. O objetivo também é começar a dar apoio às feiras orgânicas aqui de São Carlos. Né? Então o Nuper vai fazer esse trabalho também para dar apoio ao, ao assentamento de Santa Helena, ao Capão das Antes e à nova São Carlos também. Thank mm -hmm. you.